Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão a respeito de um tema do Evangelho. Meu nome é Miriam, sou voluntária da Casa Espírita Irmãos de Assis e estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre um novo tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos nesse momento Vamos respirando profundamente, vamos nos preparando para esses momentos que nos aguardam de reflexão. Então nós vamos assim, suavemente, fechando os nossos olhos, vamos abraçando carinhosamente o nosso mentor individual, o nosso anjo de guarda, esse nosso companheiro que zela por nós desde sempre. Envolvidos por este abraço, com essas energias que nos tranquilizam, nós vamos em direção a Maria de Nazaré. Mais uma vez nos colocamos diante dessa mãe amorosa, mais uma vez nós vamos solicitando a ela que nos envolva no seu manto azul de Paz, de esperança, de conforto, mais uma vez ela nos envolve em seus braços, trazendo-nos tudo aquilo que mais necessitamos neste momento, nos encorajando, nos fortalecendo, nos amparando. Assim, mais tranquilos e serenos, nós vamos nos dirigindo a Jesus. Diante desse nosso irmão maior, vamos tendo a oportunidade de mais uma vez agradecer a ele pelo seu evangelho de luz, agradecer a ele pelos seus exemplos e que nesse momento peçamos a ele. E mais tranquilo na nossa jornada E diante de tanta luz, nós vamos em direção a Deus o nosso Pai. E diante desse Pai amoroso, nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade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 E vamos aproveitando esses momentos. É muito bom estarmos reunidos nesse propósito maior. E hoje nós vamos estar abordando um tema que é intitulado Leitura e fé raciocinada. Nós vamos começar com uma pequena mensagem para que nós possamos dar abertura para esse tema. De bom, somente levaremos os sentimentos que cultivamos em razão do bem que realizamos, do amor que de fato fomos capazes de vivenciar, do sorriso que brotou de nossos lábios, da fé que cultivamos nos tempos difíceis, do coração leve, sem culpas e ressentimento. Diante desse tema, leitura e fé raciocinada, nós vamos já nos lembrando, lembrando que há muitos momentos nas nossas vidas que nós atra atravessamos esses momentos como se fosse assim um mar de dificuldades. Nesses momentos nós temos a impressão que nós estamos nadando contra a correnteza. Nós temos a impressão que, que nada vai dar certo. Que os momentos difíceis que nos cercam são momentos que nós vamos é, conseguir transpor. Esses obstáculos que aparecem na nossa jornada, às vezes eles, eles são tão complicados para nós que nós temos... Muita dificuldade de transpor esses obstáculos. E diante disso tudo, nós várias vezes nos sentimos impotentes. Nós nos sentimos muitas vezes fracos, isolados, pequenos demais para vencer esses momentos. Esses obstáculos que a vida nos trouxe. Então, nesse momento... Às vezes nós temos um erro de leitura, de fato, é um erro de leitura da situação que nos envolve, que está à nossa volta, a dificultar, de fato, as soluções que nós precisamos encontrar. Então, diante desses acontecimentos, desses obstáculos, nós temos uma facilidade muito grande de, de ampliar os nossos problemas. Nós temos, é, além de ampliar os nossos os nossos problemas, nós temos assim, nós diminuímos a nossa capacidade de solucioná-los. Agora, quando nós vemos esses problemas é, de uma forma tão avantajada, nós nos sentimos assim feito formiguinhas como se nós fôssemos indefesos diante, diante dessa situação, diante desse monstro invisível que nós assim o consideramos. O que vemos e em que acreditamos, de fato, criam a nossa realidade. Então, de repente, vamos imaginar nós chegando lá no nosso ambiente profissional e nos depararmos assim... Com a quantidade de trabalho que existe ali nos aguardando, a excessiva carga de tarefas que nos é imposta, as dificuldades que nós temos para solucionar todas, todo, todo, todo esse conjunto né, de, de, de coisas que acontecem e que passam pela nossa cabeça. Então, nós vamos fazendo com que todo aquele trabalho que nós temos que desenvolver, todo aquele esforço que nós temos que fazer para solucionar esse trabalho, é, nós já colocamos algumas é, circunstâncias que fizeram com que esse trabalho já trouxesse para nós um cansaço, já trouxesse para nós um desânimo, já trouxesse para nós algo assim, nós não vamos conseguir resolver. Todos esses... Toda todo essa gama de trabalho que nós temos que, de alguma forma, realizar. Agora, com isso nós fazemos é, que esta jornada de trabalho já comece errada. Porque nós já estamos irritados, nós não temos motivação. Então, tudo isso é como se fosse um martírio. Sem falar nas energias espirituais negativas que nós criamos, de fato, com o nosso modo de ver toda essa situação. Nós estamos dando exemplo do momento que nós chegamos no nosso trabalho e vemos tudo aquilo lá que nós precisamos, todo aquele trabalho que nós precisamos dar conta. Existe um, um neurologista e também professor da Unicamp, que ele explica esse fenômeno. O nome dele é Nubor Fakuri. Ele fala assim, psiquicamente, na medida em que expressamos mentalmente uma vontade, um desejo, uma ideia, uma opinião, um objetivo qualquer, passamos a ser carregadores ambulantes de vontades com formas, de desejos com moldes, de ideias com figuras vivas que as representam de objetivos e opiniões que se exteriorizam com cenas que materializam em torno de nós os nossos, os, os nossos pensamentos que emitimos. Então, por que não enxergar os problemas, as situações que, que chegam até nós de uma outra forma, com outros olhos, com um olhar mais positivo, com um modo mais otimista de ver a situação? Então, essa carga dessa, dessa, daquilo que nós entendemos como problema, daquilo como nós entendemos como obstáculo, quando nós temos esse olhar mais positivo, isso tudo tende a diminuir a importância do problema e de aumentar a nossa confiança em poder solucioná-lo. Agora, o ensinamento espiritual nos ajuda muito a resgatar a nossa confiança. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Isso é uma citação que está lá no nosso lar, que é um livro psicografado por Chico Xavier. Então, se a dificuldade chegou à nossa porta, é que estamos em condições de solucioná-la. Chegou a hora de descobrir talentos enterrados, habilidades desconhecidas. Então, nós temos que trocar as lentes pelas quais enxergamos os nossos problemas. Normalmente, nós usamos aquela lente que amplia os nossos problemas. E, além disso, diminui a força que possuímos para vencer as dificuldades. Então, vamos procurar, dentro do possível, fazer é, drama de fato, dramatizar o nosso problema, fazer com que ele se torne muito maior do que na realidade o é. Então, quando nós... Quanto mais comentamos a complexidade do, do, do problema, mais vigorosos se tornam os laços que nos prendem a ele e mais forte ele se torna. Se descobrimos que estamos diante de uma situação é, difícil para solucionar, nós, tenham, nós temos capacidade de desenvolver algumas virtudes que com certeza, à medida que nós percebemos essa necessidade de transpor essas situações que nós acreditamos é, serem difíceis e talvez até que não mereçamos essas situações, quando nós começamos a, a pensar de forma diferente, começamos a, a, a ter um, um raciocínio por que, que aquela situação é, chegou para nós, quando nós começamos a perceber que a nossa fé, a nossa confiança em nós mesmos está esmorecendo, nós é, deixamos de lado algo que se chama confiança, nós deixamos de lado é, aquele algo que está nos chamando para que nós venhamos a adquirir adquirir a perseverança, adquirir a paciência, a resignação. Todos estes e, muitos, e muitas outras virtudes fazem parte de algo que se chama fé. Esta fé raciocinada, que o Evangelho segundo o Espiritismo, na noite de hoje, que nós estamos falando a respeito de fé raciocinada, está lá no capítulo 19, nós vamos só comentar os itens de 1 a 5. Esta fé, quando raciocinada, quando ela... É como se fosse assim, é, é algo, essa palavra tão pequenininha, ela faz com que nós tenhamos condições, quando nós começamos a fazer uma leitura edificante, quando nós começamos a abrir o Evangelho e, e nos esforçarmos, de fato, para colocá-los na nossa vida, em qualquer momento que nós estejamos passando, o que que nós vamos perceber que é uma grande trama que é, é, é algo que nós vamos assim feito no velo é, nós vamos devagar tendo praticando o exercício da paciência o da perseverança nós vamos ficar resignados diante das situações que nos chegam para que esta complexidade não se torne maior do que ela já é. Tudo isto é um trabalho que nos leva à fé raciocinada. Tudo isto é um exercício para que, de fato, esta fé se torne robusta, ela se torne capaz de nos abrigar diante das intempéries da nossa jornada pelos dias difíceis que fazem parte. Da nossa, da nossa vida então é, a fé é de fato robusta porque ela nos confere todos, todas essas outras virtudes que às vezes nós nem percebemos que precisamos desenvolver a ponto de acreditarmos até que não somos aquinhoados porque às vezes fazemos comparação, achamos que magicamente as coisas acontecem com determinada pessoa e não acontecem conosco. Mas precisamos observar a forma que nós estamos encarando as situações que nos cercam. De que forma nós estamos recebendo é, todas essas situações? Que olhos nós estamos usando para que essas situações possam ser modelos para o nosso crescimento. Então, o que, que faz a perseverança? O desânimo nos joga na vala dos derrotados. A fé vigorosa, robusta, confere-nos a perseverança, ou seja, vontade de prosseguir, de não esmorecer, desejo firme e constante de lutar, pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais. Então, os vitoriosos não são os que não experimentaram obstáculos. São os que persistiram em suas metas, apesar das dificuldades. Nós encontramos três exemplos. Três exemplos assim. É, vejamos alguns exemplos. Em 1962... Quatro jovens músicos nervosos apresentaram-se pela primeira vez para os executivos de uma determinada gravadora. Os executivos não ficaram impressionados. Quando esse grupo de rock inglês, chamado Beatles, terminou a apresentação, um, um daqueles executivos que estavam ali apreciando a apresentação desse conjunto, disse assim, nós não gostamos do seu som. Grupos de guitarristas estão fora de moda. Nós podemos falar também, nos lembrar de Beethoven. É, com 46 anos, Beethoven, esse compositor alemão, ele perdeu, começou a perder de uma maneira bastante progressiva a sua audição. E foi exatamente nesse período, por perseverar, o que, que ele conseguiu? Ele compôs a sua melhor música, Cinco sinfonias durante seus últimos anos de vida. Não, é, não foi diferente também, lá em 1876, quando Graham Bell inventou o telefone. Então, depois que ele inventou o telefone, ele, ele precisava de ter patrocinadores para que essa sua invenção tomasse né, rumo, vamos dizer assim. Então, como demonstração... Em 1876, o que, que ele fez? Ele ligou para então, o então presidente dos Estados Unidos naquela época. E esse presidente disse o seguinte, é uma invenção surpreendente, mas quem iria usar um aparelho desses? Nem por isto, ele deixou de perseverar. E nós sabemos que esses três exemplos que nós demos, acabamos de citar, são exemplos de perseverança que nos servem para que nós possamos abalizar o quanto é importante quando a gente fala de fé. Eles podiam ter desistido diante daquelas circunstâncias, mas eles não o fizeram. A mesma coisa, a fé, ela também, além desta virtude que é a perseverança, ela, ela também fala em energia. Então, quando nós temos fé, quando nós temos confiança, quando nós desenvolvemos a nossa fé robusta, ela mobiliza recursos que nós não podemos calcular e faz brotar de dentro de nós uma força capaz de nos fazer transpor qualquer obstáculo. Nós nos sentimos fortes. Nós acionamos essas forças para que isto ocorra. Então, quando nós é, é, começamos a perceber o que é a fé, essa magnitude, nós vamos perceber também que esses recursos necessários, Kardec afirma que a fé engendra os recursos necessários para superar todos os nossos problemas. Então, todos esses problemas, todas essas situações que às vezes nos deixa abatidos emocionalmente, que a, a, acreditamos que não temos condições de solucionar, dentro de nós existe algo que nos impulsiona, que é essa centelha que nós possuímos, que nos impulsiona para a nossa evolução. E quando nós temos a oportunidade de perceber que nós somos capazes, porque nós cremos que isso possa acontecer conosco também que nós podemos é, sair de algumas situações e sair de uma forma é, inteira vamos dizer assim ou seja feliz isso isso faz com que a nossa fé a nossa confiança a nossa perseverança a nossa paciência, ela, ela vem a não crescer também. Então, diante das intempéries é, que passamos, isso nos deixa forte, isso nos, nos traz é, algo assim como se, de fato, as oportunidades aparecessem, e elas aparecem, para nos testar, e nós saímos vitoriosos, sem criar situações mais desastrosas para, para nós mesmos. Nos sentimos corajosos, é, essa, essa energia da coragem ela nos domina e nos impele para que nós possamos quebrar as barreiras que nos aprisionou as dificuldades. Nós agimos de acordo com a imagem que fazemos de nós mesmos. Então nós vamos nos construindo a cada dia, a cada dia nós temos a oportunidade de desenvolver a nossa fé e fazer com que ela se torne robusta a ponto de mesmo que nós nos sintamos caídos, nós consigamos nos levantar, Acredit... procuremos acreditar em nós mesmos, porque quando cremos em nós, cremos em Deus e é a chave que abre a porta da solução dos nossos problemas, esta ligação que nós fazemos com Deus, com os benfeitores espirituais, que fazemos com Jesus. Quando nós temos esta fé inabalável, quando nós lutamos e perseveramos para que, de fato, ela se estabeleça em nós, a nossa luz interior ela se amplia, ela se acende e os nossos caminhos são iluminados pela certeza da vitória então nós não vamos nos sentir é, derrotados ao contrário se hoje não deu certo é porque não tinha que ser mas amanhã nós vamos perseverar, nós vamos fazer para que tudo ocorra da melhor maneira possível então que nós possamos estar orando a Deus, de fato, nos entregando a Ele. descubramos Deus dentro de nós e sintamos a nossa força, nosso ânimo revigorado e a coragem vibrar no nosso peito. Como o Dr. Facuri falou quando nós, nesse, nesse livro, que, desculpa que eu não, falei, eu não falei o nome, mas é muito interessante, deixa eu só pegar o nome são neurônios como é que é? eu achei até interessante o nome do livro é neurônios é, anotei aqui mas depois eu posso passar e ele fala de uma forma muito muito muito especial, né? Porque a, a parte científica toda todo esse conjunto é, mostra que de fato de fato nós às vezes carregamos um peso nós carregamos um peso desnecessário os peso dos nossos conflitos os peso, o peso é, das nossas preocupações mas quando nós somos dirigentes conosco mesmo quando nós somos pacientes a quem acredite que é, paciência é algo que a gente perde nós não podemos perder o que nós não temos nós temos que lutar para que nós procuremos ter mais paciência procuremos é, ser mais serenos nas nossas condutas, porque a paciência ela é importante para o nosso bem-estar também. Então, quando ele fala assim, tudo aquilo que nós expressamos mentalmente, uma vontade, um desejo, uma ideia, uma opinião, nós passamos a carregar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 faz com que nós nos tornemos pessoas melhores. Pessoas melhores primeiro para nós mesmos. Para que, diante das situações que nos chegam, nós tenhamos condições, sim, de colocar em prática a, toda a nossa diferença, todo o nosso aprendizado. Porque nós, às vezes, somos inimigos de nós mesmos. Então, quando nós temos um tema como hoje, começamos a refletir sobre o quanto é o quanto o quanto é o quanto somos merecedores de, de de começar a nos preocupar com boas leituras, com com pensamentos edificantes, desta ligação com o nosso anjo de guarda. Essa ligação com Jesus são todas fontes de energias capazes de fazer com que a nossa crença, a nossa fé, ela se torna, sim, cada vez mais robusta. Agora, tudo isto é uma conquista, tudo isto é um esforço. Não é da noite para o dia que nós vamos angariar toda esta condição. Por isso que nós estamos aqui nesse planeta, por isso que nós temos uns aos outros, por isso que nós temos a sabedoria divina que nos enche de esperança, que nos dá oportunidade, que nos concede a cada dia um novo amanhecer, que nos concede a dádiva de nos sentirmos úteis, de ajudar onde quer que possamos estar. E, e que traz para nós a certeza de que, usando de fato da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança, da nossa perseverança, da nossa aceitação diante daquilo que, que chega para nós de alguma forma que nós tenhamos condições de enxergar com esses olhos, uns os olhos de saber que somos merecedores das situações que nos chegam para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar, para a nossa evolução. Nós não estamos aqui simplesmente é, a passeio. Nós estamos aqui, sim, para crescermos. Então, as oportunidades que nos, che nos chegam, quando nós nos revestimos desta fé robusta, da certeza que somos capazes, desta ligação com o alto, tudo fica, fica melhor. Nós enxergamos de outra forma e temos condições, sim, de fazer a diferença. Então, este... É, é o nosso evangelho, essa é a nossa reflexão, que nós possamos acreditar sim, que se a nossa fé for do, do tamanho de um grão de mostarda, ela tende a fazer a diferença, porque nós acreditamos e somos capazes eh, de fazer com que esse grão de mostarda possa nos ajudar e remover todas as nossas dificuldades. Todas essas, essas dificuldades que acreditamos serem montanhas, mas que às vezes a nossa forma de enxergar é que as fazem ser montanhas. Então que nós possamos agradecer as bênçãos que somos portadores, que nós possamos pedir a Deus que nos auxilie nessa nossa empreitada de nos transformarmos, de fazermos renovar a cada dia. Que assim seja. E neste momento, quando nós encerramos a nossa preleção desta noite, nós te agradecemos, nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos, Jesus, nós te agradecemos, benfeitores espirituais, nós te agradecemos, querido anjo de guarda, nosso mentor individual, por tantas oportunidades que nos são concedidas pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de respirar, pela oportunidade de aproveitar as inúmeras maravilhas que Tu, Senhor, nos proporciona. Mais uma vez nessa noite, ao deitarmos, Agradecer a Deus por todas essas infinitas possibilidades que somos portadores para que nós possamos, assim, a cada dia, ao abrir os nossos olhos, sermos gratos, imensamente gratos, por essas oportunidades que nos são concedidas. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.